O O370, O371, O400 E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui os ônibus que marcaram a minha infância E vou contar a história de cada um deles é, O primeiro da lista aí é o Tribus 2 aí, da Itapimirim. É, quando eu era criança, eu morava no Rio de Janeiro E eu viajava muito para o Espírito Santo E que eu tinha família no Espírito Santo e a gente sempre ia nesses ônibus aqui, ó nos Tribos 2. E aí que começou aí a paixão pelo ônibus. Eu sempre tentava viajar ali na frente para poder. Passava a noite, às vezes, ali olhando o motorista dirigindo. E era um ônibus que, na época, era muito lindo, né muito confortável. Época de ouro aí da Itapimirim. Aí um outro ônibus também que marcou muito a época aí foi o... Tribus 3, que já foi uma evolução, né? E eu lembro que viajar muito nesse ônibus, olha, era um sonho. Aí a foto da traseira aqui, ó. Um ônibus que até hoje, ele é muito bonito e muito desejado. É Outro ônibus também que marcou muito a época era aqui, ó. O 370 RSD com ar-condicionado Rodonave. É, eu nunca cheguei a viajar nesse ônibus porque como eu era de família humilde era muito caro a passagem né que como ele tinha um serviço leito mas eu sempre ficava olhando aqueles ônibus nossa era lindo lindo na época né o 370 o 371 eles fizeram uma evolução nos ônibus na época um outro ônibus também que marcou muito eu morava em Duque de Caxias no Rio de Janeiro e a única fazia viagem de Duque de Caxias para Petrópolis e eles usavam esses ônibus aqui ó é, Marcopolo G4 é, chassi Scania e eu lembro que eram os ônibus muito lindos aí na época nossa era máquina o ronco do, do motorzão Scania e, e era muito lindo na época Aí um outro ônibus também, que com certeza todo mundo que gosta de ônibus, era o um ônibus que marcou a época, era os CMA Scania aí, e os dinossauros também. Né? É, cheguei a viajar algumas vezes de cometa e realmente era uma máquina, né? aquele painel de instrumento com aquele monte de reloginho que ele tinha, era um ônibus muito veloz, né? que andava muito. E um outro ônibus, esse também eu nunca cheguei a viajar nele, mas que eu achava lindo demais. Foi o era o Nielso o diplomata 380. Eu lembro que ele era muito alto, ele era mais alto que todos na época. E ele era bem bonito assim, bem imponente. E nesse serviço aí leito da da Expresso Brasileiro marcou a época. Mas esses foram os principais rodoviárias aí que ficaram aí na minha memória aí da infância. E você aí, deixa nos comentários aí qual ônibus aí que você marcou época aí, qual o seu ônibus preferido, quais ônibus você mais gostava. E se você gostou, dê joinha. E se não tá inscrito, inscreva no nosso canal. Obrigado, pessoal. Até mais.